Happy Halloween! Hoje é dia das lanternas de abóbora! E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou o Tommy e vocês estão aqui no Leite Com Biscoito. Hoje eu convido todos vocês, meus Cook Monsters mais lindos do mundo, a fazerem comigo as tão incríveis lanternas de abóbora que a gente vê nos filmes de bruxa e de terror por aí. Eu confesso que essa é uma das coisas mais legais que tá acontecendo comigo nesse ano. Eu sempre, sempre quis fazer lanternas de abóbora. Então eu decidi fazer pra vocês aqui no canal. Essas lanternas são colocadas nas portas e nas janelas pra afugentar Jack Miserável e todo Todos os espíritos, criaturas e entidades negativas que porventura queiram invadir a sua casa no Halloween. Mas quem é Jack Miserável? Ou Jack... O' Lantern? Ou Jack da Lanterna? Vocês sabem? Esses três nomes são dados à lenda das Lanternas de Abóbora. E a lenda é o seguinte. A lenda diz que Jack Miserável enganou e aprisionou o diabo. E pra soltar o diabo, em troca, ele disse que o diabo não o perseguiria e quando ele morresse, o diabo não roubaria sua alma e levaria pro inferno. Quando Jack morreu, Deus não o quis ali no céu e o diabo teve que cumprir a promessa dele, ou seja, não roubou sua alma e não levou levou pro inferno. Mas deu a Jack um carvão em brasa e o amaldiçoou a vagar pelas noites mais escuras, assombrando todas as pessoas que ele encontrasse pela frente. Mas, para Jack poder manter a luz da brasa, ele esculpiu um vegetal e colocou dentro essa luz e começou a vaguear com sua lanterna de vegetal, assustando criancinhas pela noite. Agora que vocês já sabem a história de Jack O'Lantern e por que das abóboras iluminadas no Dia das Bruxas, vamos correndo nesse clima de Halloween fazer nossas abóboras. Você vai precisar de abóbora Lápis de olho, facas, vasilha, colher, avental. Na parte de cima da abóbora, eu esboço com um lápis de olho a tampa dela. Com a faca sem encerra, corte exatamente o formato que desenhou, indo bem fundo com a faca até que todas as abas estejam soltas e a tampa saia com facilidade. Limpo a parte de cima da tampa e, em seguida, com uma colher, raspa a parte interna da abóbora. Usando lápis de olho, eu esboço o formato dos olhos e boca da nossa lanterna de abóbora. Com uma faca de serra, eu vou cortando pequenos triângulos na profundidade dos olhos, até que eu tenha espaço suficiente para cortar o contorno que eu desenhei. Faço a mesma coisa com o outro olho da abóbora. sorriso macabro, eu vou cortando primeiramente todos os dentes de cima e por fim, os dentes da parte de baixo, até que as partes internas se soltem sozinhas e sem esforço algum. Depois que a abóbora estiver toda cortada, coloque uma vela dentro dela e divirta-se, porque a nossa lanterna de abóbora ficou incrível! Pessoal, ficou muito foda essas abóboras que a gente fez Eu gostei tanto dessa experiência que eu fiz um segundo modelo Com uma carinha um pouquinho mais fofa Porque a minha mãe me pediu que não fosse tão assustadora a segunda abóbora Porque ela queria colocar de enfeite aqui em casa Então vocês estão vendo aí as duas lanternas, os dois modelos que eu fiz Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet Tem vários outros tipos de desenhos que vocês podem desenhar na abóbora de vocês E fazer ela ficar muito mais legal do que vocês podem imaginar Tornando seu Halloween muito mais divertido. E se vocês gostaram, bora deixar aquele joinha gostoso. E lógico, não se esquece de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as coisas que eu apronto por aqui. Me segue nas redes sociais, confere o vídeo anterior. É isso aí, até a próxima e falou! Caveiras mexicanas? É isso mesmo, produção? <música>